mano. Hum, prova aí. Não, entre bom. É? é. Que... Eu achei que fosse bem aguardo. Fala, o que, que é o teu? É, meu, um americano. é um café americano com espresso roast. Alguma coisa. Assim. E o meu é um caramelo macchiato com zero lactose e também é com esse espresso roast. Uh, mas tá muito quente. Nossa. Meu Deus, vou chorar. Tem Olha. gostinho de... café com leite. Ah, queimei minha boca já para valer. Tô gelado. Nossa, eu vou chorar. <risos> ah, queimei muito minha boca. Tava demorando. Ah nossa, o teu é muito melhor que meu. E o meu é bom. É que o meu é. tem gostinho de café com leite. Esse aqui é docinho, o meu não. É. É sem açúcar não tem nada. Eu tenho medo agora pra... que eu vou queimar minha boca também. Mas vai queimar mesmo. É bom. É bom. É, bom. é um café normal, mas é bom. É um café normal, mas é gostoso. Não é ah, aguado, nem é falaram que era aguado. Mas o americano deve ser aguado. O normal deve ser aguado. Mas normal é Brasil, Blend. Não é. faz sentido ser café americano se o blend é brasileiro. Né? Pois é. Mas não faz nenhum sentido. Por isso que eu escolhi o Espresso Roast. Que ele é mais forte mesmo. Oh, meu Deus, tá o <risos> no hotel fazer um micro-tour pelo quarto, porque é micro. Ali é a porta de entrada. Tem esse ropeiro aqui, tem um apoio ali, acho que é pra botar mala. E aí vem pra cá. Já é o quarto. Aí é a cama aqui. Vem um frigobar, uma cadeirinha, televisão. E esse espelho de corpo inteiro. E o banheiro é Bem clarinho. A pia. Aí tem os mimos. O que é isso? Shampoo. E um condicionadorzinho. E um sabonete. E aqui pro box tem os que eu achei maravilhoso. E o chuveiro. Nosso quartinho. Hum. <risos> A cara de cansaço. Beleza. Mas tem umas gírias que eu nem achei que fosse nosso. Eu achei que você. Hold on to my embrace This time I promise It won't break I'm hoping the things haven't changed Life took us far apart But it never took away my heart Have you been holding it safe Cause it's been hard da pessoa que saiu do hotel. Que horas era aquilo? 10 horas? E só voltou agora. Eu tô sem relógio. Que horas são? Olha meu relógio. Eu guardei aqui. aqui. Meu relógio quebrou a pulseira. Então eu não podia andar com ele. E agora são 5 horas. Eu tô podre, cansada, suada, uh, a gente hoje passeou pelo centro e pela zona portuária, acho que é isso, andamos de roda gigante, <risos> e fomos no barzinho, sentar, comer, enfim, conversar, agora a gente vai tomar banho, vai estar tomando banho, eu vou depois, para ir assistir bloquinho de carnaval, a gente tentou fugir do carnaval e o carnaval veio encontrar a gente hoje eu vou ter que gravar mais falado, porque como a gente andou muito na rua eu não conseguia filmar tanto quanto eu gostaria mas foi uma experiência muito legal só que aqui a gente faz tudo muito a pé então é muito cansativo, meus pés estão vermelhos de tanto caminhar minha coluna tava começando a doer, tipo, de ficar de pé o relógio do Beto contou que a gente deu 16 mil passos, então, tipo, é muita coisa. E a gente tava, tipo, em 12 pessoas, acho que era 12 pessoas. não sei. Assim, é uma galera pra andar na rua, a gente andou de metrô, a gente fez bastante coisa de metrô, mas ainda assim, do metrô até os lugares, tem que caminhar muito. E pra eles, tipo, 20 minutos caminhando é muito perto. Pra nós é muito longe. Então tem todo esse rolê. Agora a gente vai tomar banho, descansar um pouquinho, lanchar na casa de um dos amigos do Beto e depois ir lá pra assistir o bloquinho na casa de outro amigo do Beto, que mora perto de onde os bloquinhos passam, na frente, na verdade. Então a gente vai ficar na casa dele se assim, olhando de longe, entendeu? Não vamos lá no meio da muvuca, não. I'm coming home We'll stay up till morning and head out exploring Make up for months that we've missed Cause the cold air is calling and my head's recalling The moment that I was convinced Bom dia, companhia. O um jogo da memória. Aí tu, ela vai lá e gira o bagulho. Qual, o Qual você quer? Qual que você quer? Isso. Tudo gira Tipo isso. Isso aqui. As crianças virando tudo de volta. Toma, toca. Ah, muito fera Não entendi. Quem é que vai comer aquele lá? formiga? Não, esse aqui. Uh, bicho de grande porte, vamos ver. O cachorro. Não, ah, aqui, aqui, O tucano vai comer bichinho também. Aí... Uh, isso aqui vai vir nas plantinhas. Aí... A cobra come a coruja. O que, que é isso aqui? Não sei. Macaco. É um macaco? É. Ah, o Mico. É ah, o Mico também come as bixi, os bichinhos aqui, ó. Oh! Ô! Mico, come. Muita... Ih, rapaz. Não, o Mico não deu ainda. O Mico desgraçou ali o rolê. E aqui também. E ela não conseguiu mais. Bota a cobra que comer a coruja. Ah, mas a, a coruja vai comer... Co... A cobra não vai comer a coruja. Hum. Não, e essa aqui? Máximo de 12 espécimas. Tá, envia ali. Vamos lá. Parabéns, as cores contribuíram para o equilíbrio do ecossistema. Uhul! 1,60 é alguma coisa? 1,63 eu tenho. aqui, mas Não, menos. menos Certo. Não pode estar certinho, não pode. Tá. Aqui, ó. Isso aqui são 10 centímetros. Tá. tá. Agora vem aqui, ó. Não tem 3 centímetros daqui até a cabeça. Gente, aqui. Sequinho. Acabou, blogueiras. E é. dois? É perto. É é uhum. Opa, foi dar um rolê no lixo pra ver? É Então, não pode ir. Uhum. <risos> Vamos chegar em casa. Na verdade, acabei de desfazer todas as malas e tirar as roupas sujas e botar pra lavar. Então, agora acabou a viagem do Rio. Vou estar enquanto o Beto toma banho pra contar pra vocês como é que foi, o que a gente fez nos passeios. No primeiro dia, a gente foi no Surreal Bar. Então, a gente chegou no fim do dia e foi pro bar conversar com os amigos, conhecer, e eu acho que eu consegui falar um pouco com vocês depois disso. Aí no segundo dia nós fomos caminhar no centro com toda a galera, então a gente tava num grupo, sei lá, de 8, 12 pessoas caminhando no centro do Rio. Os meninos moram lá, então para eles é muito mais prático, eles nos mostraram tudo, nos levaram a conhecer as coisas. A gente andou do centro do Rio, a gente andou do Museu da Manhã até a Roda Gigante, a gente deu em média de 200 passos, de 2 mil passos naquele dia. Foram mais ou menos 15 quilômetros. Então a gente caminhou muito. E lá eles fazem tudo muito com o metrô. Então a gente teve a experiência de andar de metrô também. Além de andar de Uber e andar a pé. E andar muito a pé. Eu falei, eu não acredito mais quando eles me dizem que alguma coisa é perto. Porque pra eles perto é tipo 20 minutos caminhando. E pra mim... 20 minutos caminhando é impossível, é um negócio absurdo. E aí depois que a gente voltou, tomou banho, foi no hotel, a gente acabou indo na casa de um amigo, então a gente ficou lá durante a noite com a galera toda lá, só que pra chegar na casa desse amigo a gente teve que passar no meio do bloquinho, porque ele mora na Pedra do Sal, que é conhecida por causa dos bloquinhos, da do samba, do carnaval, enfim. E aí a gente passou pelo meio do bloquinho, foi uma experiência e tanto, dá pra dizer que eu pulei carnaval. E a gente teve que fingir que tava fazendo uma, um trenzinho para conseguir abrir caminho até a casa dele. E foi bem divertido, a gente ficou lá conversando, comendo, enfim. E voltamos pro hotel para no dia seguinte ir até o Cristo. A gente subiu o Cristo de Vã, a gente comprou a Vã pelo site, é 95 reais por pessoa. Eu vou deixar os links aqui embaixo de onde a gente comprou os ingressos e tudo mais, porque é bem mais fácil fazer as coisas pelo celular do que nas bilheterias. Então a gente comprou o ingresso da van, a gente pagou os 95 reais, foi até o local do embarque da van e foi de van até o Cristo. É tranquilo, mas tem umas coisas que tu não entende direito. A gente sobe até metade do caminho e troca de van. Basicamente faz para lá num posto deles que tem uma lojinha e troca de van para continuar subindo porque até ali tem mais tipos de vans que tu pode pegar. Não precisa ser só a vã oficial, tu pode pegar outras vans que daí eu não sei como é que funciona, a gente pegou a vó oficial. E aí ali todo mundo vai com as vans da, da empresa que cuida do Cristo. A gente subiu o Cristo de escada e desceu de elevador, mas dá pra subir de elevador também, não tem problema nenhum. É uma pernada pra subir tudo de escada, são muitos degraus mas a vista compensa muito, é lindo, eu filmei vários pedaços, tiramos várias fotos, bem turistas, e aí a gente desceu e foi almoçar na Confeitaria Colombo, que fica dentro do Forte, em Copacabana, e esse caminho todo a gente fez vendo o calçadão, então foi bem diferente, foi bem legal. No café a gente fica numa fila de espera que a gente acompanha pelo celular, então não precisa ficar lá parado esperando, tu pode conhecer o forte enquanto tu tá na fila esperando para se sentar tomar o café a gente pagou 89,90 no café para duas pessoas e gente eu e o Beto a gente come bem eu como menos que ele óbvio mas a gente come bem e a gente comeu o suficiente e ficou super saciado então assim dava para duas pessoas tranquilamente vem pães vem bolo café iogurte então dá para comer super bem, vem vários tipos de pães diferentes, vem crocão, vem pão de queijo, é muito gostoso de verdade e é uma coisa bem tradicional de lá. É um dos motivos pelos quais a confeitaria ficou conhecida é esse café da manhã que eles servem. Só que esse café da manhã não é servido durante o meio dia, ele é servido só a partir das quatro. Então é servido até 11 se eu não me engano e depois aí com volta depois das quatro. Então tem que cuidar esse horário se tu quiser tomar o café, senão eles servem almoço também. Aí a gente saiu da confeitaria e foi pro Galeto Bandeira, que não é um ponto turístico nem nada do gênero, mas é um lugar que vendia galeto perto do nosso hotel e é muito gostoso, assim, não perde em nada pro Churrasco Gaúcho, aquele lugar ali, então valeu super a pena. Como a gente tinha caminhado muito até então, que a gente fez todo esse rolê no centro, subiu o Cristo, foi na confeitaria, que é do Forte também, do Caminho Monte, então, a gente decidiu fazer um passeio mais relax e mais a minha cara. Então, a gente visitou dois shoppings do Rio. E aí, a gente acabaciou deu uma olhada nas lojas. Os meninos queriam comprar camisetas de time. Então, eles compraram as camisetas. E aí, quando a gente saiu do shopping, a gente foi se arrumar pra ir na feira de São Cristóvão de noite. Eu não sabia muito bem o que esperar. Quando falavam em feira, eu imaginava que era uma feira de rua, com banquinhas, enfim. E não, na verdade, ela é como se fosse um... Um centro de eventos, e aí tu entra lá, tu paga a entrada, se eu não me engano a entrada foi 10 reais por pessoa, 11, sei lá, algo assim. E a gente comprou também na internet, tu faz o cadastro no site, compra, entra, e aí lá dentro tu paga a consumação. Então tem várias barzinhos, lojinhas, restaurantes, a gente deu muita sorte que a gente encontrou um restaurante, na verdade, fomos encontrados por um restaurante que tava abrindo, que era o primeiro dia, e aí a gente foi as únicas pessoas dentro do restaurante, então a gente tinha uma zona de contenção ao nosso redor, que não deixava ninguém chegar perto, a não ser quem tava no restaurante mesmo, e na nossa frente ficava um show ao vivo de música nordestina, então foi muito bom, o pessoal se jogou, fez quadrilha no meio do negócio, mas foi muito divertido, a gente ficou lá até as quatro da manhã, o que... Gente, considerando pra quem tá muito cansado como a gente tava, foi assim, uma superação, então é porque tava muito bom mesmo. No dia seguinte a gente foi estar o Jardim Botânico de manhã, então a gente, eu vou dormir 5 horas da manhã porque eu ainda tomei banho quando a gente chegou no hotel. E a gente saiu de novo às 9, se eu não me engano, 10 horas. No Jardim Botânico a gente caminhou muito, a gente viu os macacos, é, são macacos prego que moram lá, então a gente... Passeou, eles passam assim do ladinho do nosso pé, é muito fofo. E a locação de novela, né? Então a gente foi tirar foto nos arcos, obviamente, porque não dava pra ser diferente. Na entrada do Jardim Botânico, quando a gente chegou, o Beto comprou uma água de coco e o moço que tava vendendo deu cinco, quatro vales de chope pra nós. Então a gente tinha aqui no restaurante da frente, do outro lado da rua, pra trocar esses vales e a gente já aproveitou pra almoçar lá. Restaurante se chama Camolese e foi muito gostoso. A gente comeu hambúrguer, então tava muito bom. A vista é incrível, ele fica dentro do jockey, então se tiver corrida acontecendo, tu consegue assistir a corrida ali. E a comida é incrível, o atendimento foi super simpático. As meninas que estavam atendendo a gente foram super simpáticas. E não foi muito caro se for pensar que tu tá dentro de um jockey no Rio de Janeiro e ainda ganhou cerveja de graça. Saindo dali, fomos pro hotel tomar banho, trocar de roupa, botar uma roupa mais tranquilinha e fomos pra casa de outro amigo do grupo pra fazer churrasco, pra conhecer o churrasco carioca feito em casa mesmo pela galera. Então a gente ficou lá o resto do dia inteiro conversando, comendo, os meninos ficaram jogando, eles estavam jogando Just Dance e foi um evento à parte. E obviamente eu fiquei comendo, né galera, porque tava com fominha já de novo. Então a gente comeu churrasco, ficou lá conversando e hoje cedo de manhãzinha a gente partiu pro aeroporto pra pegar o voo e voltar pra casa. Essa foi a nossa viagem pro Rio, a primeira de muitos que a gente ainda vai fazer, espero eu, tô jogando aqui pro universo. E se vocês gostaram de acompanhar a viagem aqui comigo, deixa o like e se inscreve aqui no canal pra que eu consiga fazer mais vezes tudo isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até! Tchau!